Olá, estou aqui hoje com a Cirlene de Lima, farmacêutica esteta agora. Bom, a Cirlene é farmacêutica já desde 2015 e tinha o sonho de fazer farmácia estética. E por uma questão que nós nos conhecemos de uma forma bem legal, né, uma indicação de um grupo de mulheres, ela participou de um concurso de bolsa e ela fez a pós-graduação conosco em farmácia estética. Eu vou contar... Um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu, na verdade, não tinha é, expectativa nenhuma assim de um futuro de falar que eu seria uma profissional brilhante ou que, que eu estaria aqui hoje. Na, as estatísticas para mim elas eram totalmente contrárias, né? Para vocês entenderem, eu vou contar um pouco, tá. Eu vim de uma família muito humilde, e a minha mãe era analfabeta, meu pai era eletricista também, só tinha o primeiro grau, e meu pai era alcoólatra, viciado em drogas, enfim, ele morreu dentro de uma penitenciária. Eu, quando adolescente, é, tive problemas com drogas e tive problemas com a justiça, também sendo presa, sou egressa do sistema prisional. Então, para mim, a, a, dentro da sociedade, as estatísticas eram totalmente negativas. Era para mim ser mais, apenas mais um número, né? E graças a Deus, Deus assim, muito misericordioso, né? E assim, conheci pessoas maravilhosas. Dentro do presídio, eu Pude ter o segundo grau completo, comecei a dar aula para as outras. Conheci a Janine, que faz parte do Mulheres do Brasil. ingressei num projeto de clube de leituras, e através desse projeto eu fui me envolvendo cada vez mais com a educação, que a educação é algo muito, muito importante. Eu falo hoje, é... a educação é tudo, tudo. A educação é algo fundamental. E através da Janine, através da educação, Latei do presídio, eu prestei o Enem e através do Enem, né? Eu saí, ganhei minha liberdade em 2013, mesmo no início de 2013. Ganhei minha liberdade e minha liberdade condicional. Tinha dificuldade para arrumar emprego, por ser ex-presidiária, ninguém aceitava. Participei de processos seletivos, levei muito não, porque as pessoas. Que existe um preconceito muito grande, infelizmente, né? E daí eu falei, o que, que eu vou fazer? né Onde que eu vou trabalhar? E comecei a trabalhar no mercado informal, vendendo é, produtos por catálogo, fazendo faxina, fui fazer faxina. E aí a minha irmã virou pra mim e falou, por que, que você não faz o ProUni, né? para tentar uma bolsa na faculdade e terminar seus estudos, você ter uma oportunidade melhor. Eu nem fazia ideia do que era o ProUni. E eu me inscrevi no ProUni. E graças a Deus consegui uma bolsa em oitavo lugar, uma bolsa de 100% no curso de farmácia. E foi daí que as coisas começaram a andar. As portas foram se abrindo, eu terminei minha graduação, conheci, como eu falei, o Nepuga. E através da Suzana, do Grupo Mulheres do Brasil, tive a oportunidade de, de conseguir essa bolsa né, no Nepuga, porque eu já conheci a doutora Ana, não pessoalmente, mas de falar. E do curso, em 2015, quando eu estive no Nepuga, a gente viu, mas não, não chegamos a conversar. E aí, quando foi em 2019, eu conversando com a Suzana, daí eu, eu até coloquei, eu postei, foi assim, uma coisa tão incrível, eu falo que é uma coisa mágica, né, que eu, eu coloquei no meu Instagram. Eu tava muito querendo fazer a pós do Nepuga. E tem um detalhe que eu só vou contar toda a minha história aqui, dá um livro a gente vai ficar horas. Uhum. É, quando uhum. eu terminei a faculdade, não, o filme. eu tinha... É, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de comprar uma farmácia, uma drogaria em São Caetano. É, a minha mãe me ajudou, fez um empréstimo, eu comprei essa drogaria e praticamente que me aventurei. Serviu como experiência, porque eu não tinha experiência nenhuma como empreendedora. Enfim, comprei essa drogaria e fiquei um ano lá. E aí estava indo assim, tudo muito difícil a época começou a crise. A com a Suzana, eu falei, eu preciso inovar, e na drogaria eu vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu gosto muito de atender, de lidar com o público, só que eu vi que a drogaria não era pra mim. Já tinha trabalhado com técnica também no hospital, e a, a, além, assim, por, a, além de gostar da área, eu, eu senti assim, que era uma coisa que prende muito a gente, sabe? A gente não tem muita liberdade, e e eu, eu já tinha comigo que é eu queria outra área que é a área da estética só que eu sabia que para mim ingressar nessa área eu teria que fazer a pós e eu não tinha condições né no momento a gente está fazendo tal condições financeiras e postei lá no meu Instagram me deu cinco minutos assim eu falei ai ah, vou colocar lá no Instagram eu vejo tanta gente fazendo as coisas vou pôr lá é, quero muito uma pós no Nepuga. Alguém pode me dar? Postei no meu Instagram. Aí a Su, a Suzana viu e me chamou no privado. Falou: Sim, sí, você quer uma pós no Nepuga? Nossa, eu conheço. Ela falou, não te prometo nada. Ela falou: Eu conheço a doutora Ana do Nepuga, vou conversar com ela, vamos ver o que a gente consegue. Aí, graças a Deus, eu tô a Bolsa, né? O que um de bolsa, ela vai se inscrever, ela vai te dar a oportunidade de participar do concurso. E aí vai depender do seu desempenho, dependendo de como você for, você vai conseguir a bolsa. Graças a Deus deu tudo certo, consegui a bolsa. E isso para mim é uma alegria imensa, porque principalmente para alguém como eu, a gente já sabe que ah, o mercado de trabalho é muito concorrido. E para uma pessoa é, que tem uma história como a, como a minha, uma bagagem como a minha, é um pouco mais complicado ainda. E hoje eu falo nossa, é, tenho um sonho realizado. Poder é, atuar como farmacêutica estética, né? atuar como profissional liberal. Agora a gente tem um espaço, espaço né, aqui em Santo André. Eu dei entrada no CRF, é, me habilitei, estou né? habilitada como farmacêutica esteta. E junto com uma amiga que fez curso no Nepulga também, a Rose. A, a gente, como a gente é da mesma região, a gente se associou e a gente está com a clínica juntas, eu e a Rose. Abrimos a, a clínica, é Corpo e Beleza, né? Estética avançada. E agora vamos legal. arrebentar, porque o céu é o limite. Que bom, que bom, Silene. Porque é tão legal, assim, ouvir a história de vocês, né? Quando eu escuto cada história de aluna que eu escuto, eu fico emocionada, porque... Atrás tragic... de toda história tem uma luta, tem os seus... suas dificuldades, e a tua história é assim, maravilhosa, né? Porque realmente o que você colocou aí, só você sabe, né? Porque você sentiu na pele o que, que é o preconceito que existe ainda em relação a alguém que estava na sua situação. Isso é uma coisa que a sociedade realmente é... penaliza, né? de uma forma desnecessária, porque eu acho que deveria abraçar e ajudar aquela pessoa para poder ter uma, se reingressar e foi isso que a gente viu em você e por isso que você veio fazer parte da família Neipulga, ser aluna nossa que não só de possível, mas de pós, porque a minha intenção sempre foi te ajudar nesse sentido, olha, você tem que se sentir incluída e jamais excluída. Pelo contrário, ainda mais porque nós mulheres temos este dever com nós, com as outras mulheres também, né? De saber incluí-las e não excluí-las, porque por algum outro preconceito, por qualquer outra coisa que, que seja, né? Então, fico muito feliz de você ter finalizado a pós aqui com a gente, de você fazer parte da família Nepulga e de eu poder te ajudar nessa fase difícil mesmo para você, imagino. Só você sabe na pele o que que é, mas que você teve essa inclusão aqui com a gente, porque de, de verdade, de coração, eu fiquei assim, super comovida com a tua história e falei, caramba, preciso ajudar essa moça, porque ela precisa seguir, se é tanto que ela quer, porque que ela não vai conseguir, ela tem que conseguir. E Silene, me responde uma coisa, de tudo que você viu na pós-graduação, o que você mais gosta de fazer? Na área da estética, eu sou apaixonada por PEM, é, que é um procedimento estético injetável para microvasos. Amo, amo esse procedimento. E agora, sim, me apaixonei pela toxina botulínica e estou me especializando na parte da harmonização facial, que é uma área, assim, que é uma área maravilhosa para o mercado de trabalho. E pra gente trabalhar também. Eu gosto muito de injetáveis, né? Tudo que tem injetáveis, eu amo. Então, é pé, entradermoterapia, é o que eu mais gosto de fazer. E, bom, queria que você deixasse uma mensagem para os farmacêuticos, para as farmacêuticas, biomédicos, biomédicas, enfermeiros e enfermeiras, profissionais da saúde em geral, fisioterapeutas, biólogos, que agora também atuam nessa área, dentistas. Que estão te assistindo, que vão assistir essa entrevista, né? Queria que você deixasse uma mensagem para eles, para esse pessoal todo. Olha, é, para todos esses profissionais, é, fisioterapeuta, enfermeira, enfim, biomédico, farmacêutico, que querem ingressar na área da estética, o meu conselho é mergulhem de cabeça, ingressem realmente, sabe? É uma área maravilhosa, é uma área apaixonante. É, em primeiro momento, assim, quem conhece a estética é, se envolve mais é, querendo, pensando na parte de retorno financeiro, que é uma área que a gente sabe que ela é uma área que tem um ótimo retorno financeiro né, para o profissional que está atuando nessa área. Só que depois que você começa a conhecer, que você se apaixona. É você descobre que é algo assim muito, muito maravilhoso você poder cuidar, né? Cuidar as pessoas, ajudar na autoestima das pessoas. Então, o meu conselho para essas pessoas que querem fazer, façam. Façam no Nepulga, que é maravilhoso, Eu amei, me apaixonei, né? Se vocês puderem fazer lá, façam no Nepulga. Eu indico, super indico, né? Uma escola assim maravilhosa. E é isso, né? É sonhar, acreditar e fazer acontecer. Eu vou te oferecer uma mentoria. Tá? É. Eu tô formando um grupo de mentoria e onde eu tô selecionando algumas pessoas e eu quero que você faça parte desse grupo de Nossa, mentoria. Nossa, meu coração até acelerou agora. Que a gente vai ter uma mentoria online e presencial também. Ai, amei. Meu coração até acelerou agora. Que máximo. Amei, doutora. Amei. Aceito de coração. Nossa, amei. Não sei nem como agradecer. Que máximo. Nossa, a Rosa Não tá linda. É é um grupo seleto de profissionais escolhidos a dedo mesmo. E você, quero você dentro, porque eu acho que você tem muita Ai, força. obrigada. Muita coragem, obrigada. muita determinação. Eu reconheço ah. tudo isso porque eu também sou muito guerreira, sou muito batalhadora, eu também já passei por várias coisas. E também, se eu fosse contar a minha história, talvez ninguém fosse acreditar, quando me viu lá atrás, que eu estaria aqui hoje. Ai, obrigada, eu fiquei até eu emocionada que eu um aqui. Sucesso. Eu nem esperava essa surpresa. E eu quero mandar um beijo para a Rose, que você falou que ah. ela tá, tá aí, cadê ela? Ai, que honra! <risos> Oi, Rosi. Que honra, meu doutora. Oi. Que bom que vocês estão as duas juntas aí, começando é, um negócio é, novo. Muito é bom mesmo, aí. muito sucesso para vocês, tá? obrigada. Espero que você um dia venha dar uma entrevista aqui também para gente, Rose. Está convidada já. Muito obrigada, e doutora. Contando um pouquinho da sua história também. Eu, eu do outro lado, ali já já estava pensando. E o dia que eu fui para Santo André, quando passar toda essa coisa de isolamento, de tudo, que eu já em São Paulo, eu vou até Santo André conhecer a clínica de vocês. Uma visita pessoal. Ai, mas seu prazer. Dependo já. Estamos aguardando, ó. Só acabar, só acabar toda essa questão de isolamento, de lockdown, de pandemia, é, eu estarei exatamente. voltando as minhas visitas clínicas. Ai, ah, estaremos aguardando, ansiosas. Obrigada, doutora. Tchau, Rose. Um beijo e Silene, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história. Eu sei o quanto deve ter sido, assim, difícil para você, não é fácil, mas saiba que você está numa família aqui conosco e eu sou muito, muito feliz, muito satisfeita de ter uma aluna e hoje uma farmacêutica esteta com essa bagagem, com essa história aqui com a gente. Sinta-se incluída. Inclusa aqui em todas as nossas questões, em toda a nossa sociedade, porque você é muito bem-vinda sempre. Obrigada, tá eu que agradeço. Eu agradeço de coração. Então, ó, um grande beijo, fique com beijo. Deus, sucesso e vamos nos ver lá na mentoria. Tá, beijão. Beijo. Tchau, tchau. Até.